Lista de companheiros jovens, vossos companheiros que participaram nas eleições e que hoje já não estão aqui em Andorra que tiveram que procurar outras fronteiras Passam para salvaguardar as suas vidas onde é que está o Cláudio e a sua esposa? onde é que ele está? onde está o Cláudio? jornalista da despertar e a sua esposa? estão onde vocês sabem onde ele está? está teve que ir para a Europa, para quê? Para poder ter a garantia da salvaguarda da vida da sua esposa, agredida continuamente. Por quê? Por quê? Fazemos esta pergunta, por quê? Por quê que que agride uma jovem mãe de 22 anos com um bebê, permanentemente, em casa, na rua, à saída do supermercado, à saída do ginásio com estiletes? Antes que morresse, no silêncio geral, foi para fora. Soube ontem e o vosso companheiro Gansta tem a fotografia colada nas fronteiras do nosso país. Procurado. Virou assassino? Virou criminoso? É aceitável num país de jovens como hoje, transformar um jovem ativista num procurado? como se de um criminoso se tratasse. É normal estas circunstâncias? Temos que ajudar quem está a transformar este país num ambiente repressivo de perseguição à juventude que se termine definitivamente com isto. Estamos aqui a fazer um apelo a quem perdeu o controle daquilo que é ambiente democrático. Não é normal ser uma liderança sem crítica, não é normal. Nós temos que nos habituar à pluralidade, ao contraditório. Nem todos concordam connosco. E fazer leis de segurança de Estado que transformem jovens em criminosos porque criticam o Presidente da República não é construir futuro nenhum promissor a este país. Não é. Temos que dizer não. E hoje, Fiquei envergonhado, porque o Grupo Parlamentar da Unida levou ao Parlamento um voto de protesto da perseguição aos jovens e o Grupo Parlamentar do MPLA votou contra, votou contra, e nós não podemos ter voz que silencia estes comportamentos inaceitáveis, anti-juventude. Os jovens têm uma característica muito particular. O jovem, por hábito, não é um ser patato. Reivindica, tem energia, protesta, tem o sangue na guerra e é normal. E compete-nos a nós mais velhos, definir-lhe um quadro de educação adequado, facultar-lhe a boa escola, o ambiente ético e moral que se constrói em casa, constrói-se na sociedade, constrói-se nas igrejas, constrói-se na comunicação social, constrói-se num ambiente inclusivo, não na construção de um ambiente repressivo, a nenhum nível. E nós fazemos um apelo a esta liderança da juventude, que faça do diálogo uma permanência com os seus diferentes, que faça pontos em permanência para a construção de uma sociedade menor, melhor do que a temos porque a nossa sociedade está a dar demasiados sinais de perda de valores de cansaço de lideranças estão a deixar cair as oportunidades de um país grandioso porquê? porquê? eu escrevi aqui alguns nomes onde é que está o cabo Snoopy, um cantor o nosso cabo Snoopy está na Bélgica porquê que foi para a Bélgica? este país cheio de vontade de rítmica que compra discos Precisa que os seus homens de cultura abandonem o país e vão correr para o estrangeiro? Precisa disso? Onde é que está o Gilmar? Onde é que ele está? Está a fazer rir? Aonde? E por é que não está aqui? Na sua terra, beleza? Por é que não está aqui? A desempenhar a sua profissão? Por Onde é que está o Isidro Fortunato? Quando eu cheguei aqui, bateram uma porta, porque há um outro jovem da sociedade civil que tem a oportunidade de sair do país, não tinha dinheiro para pagar o bilhete, sem -se risco de vida, e veio aqui bater a porta para o ajudarmos. Mas, quando é que se estanca isto? Quem é que sente orgulho com este tipo de práticas? Não está bem, não está bem. Alguém está a desencaminhar este país. E vós, jovens, devem ser atores de esperança em todos os cantos em que vocês estiverem. Que esta liderança da juventude não sirva apenas para liderar a juventude da UNITA, seja uma liderança inspiradora para toda a juventude angolana, toda a juventude angolana. E o que eu posso aqui dizer é que contem ilimitadamente com a direção do partido. Ilimitadamente.